de muito tempo. É, faz muito tempo porque vocês já conseguiram acho que perceber um pouco o porquê desse muito tempo. Vou explicar um pouco, né, Thiago? Por que a gente tá assim? A gente pegou o capacete é de espelheiro aqui. É. Foi o seguinte. A gente gravava o que lá na minha casa. Só que a gente tava achando que lá tava com uma galera meio pesada, entendeu? Na minha casa. Um tava... espírito meio estranho aparecendo, esses é. fenômenos é. acontecendo. É, Não tava muito bom, assim, muito bem frequentado, né? Aí a gente pensou assim, ah, a gente acha. O que é, precisa de um lugar assim, massa, entendeu? Com espírito só elevado, uma vibração, que aí o vídeo vai fluir, vai ser sim demais. Aí a gente pensou, vamos mudar o nosso quartel general de lugar. Saímos da, onda da casa da Natália e viemos para a nossa Federação Espírita Estado Espírito Santo, que já recebe espírito normalmente, né? É, então, mais é ou um, menos de... um, manda a galera do tratamento, ajuda todo mundo. Então, por isso que a gente está nesse cenário hoje, porque a gente está mudando de cenário, vendo o que a gente melhora ou não para vocês. Porque o nosso objetivo é esse, né, Tiago? Exatamente. E a gente pede perdão pelo vacilo por não ter lançado o vídeo mais cedo, mas a gente estava nessa bagunça. É. Mas a gente parou no meio dessa bagunça, que vocês podem ver aqui, e a gente pensou. Hum. Por que não aliar a fase que o IA está passando... De com algum... transição... Com algum tema. Transição... Então, a gente resolveu falar nesse vídeo, fazer um VT, aqui no meio do canteiro de obras, sobre... Transição planetária. Ah! Então, galera, eu falo. É, Se alguém não sabe, vamos explicar um pouquinho. A gente é um planeta, estava, não sei porque. vamos discutir durante. É. Mas estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a gente veio discutir nesse vídeo porque tem gente que fala que a gente já tá no planeta de regeneração, tem gente que fala que a gente ainda tá no de provas e expiações, e fica aquela coisa, ah, tem uma data limite, não tem uma data limite, como é que é, como é que faz? Daí, a gente estudando, viu que tem gente que fala baseando-se numa fala de chico. É, tá rolando aí pela internet boato, que 2019 é a data limite, porque alguém fez uma conta no negócio que o Chico falou há um tempo, que ele falou que dali é 50 anos... Só que esse negócio de data limite, a gente não tem que ficar se prendendo muito nisso, não. Nessa questão de, ah, é uma profecia. Até porque, vou falar aqui, a gente viu um vídeo de Haroldo também, que é bem legal. E Haroldo, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é... Legal. Ele é legal, ele é ele é, legal. Beleza, ele é legal. Tá, o cara sabe muito, enfim. A gente viu que ele tava falando o seguinte. A profecia nada mais é. Nada menos é. Nada mais é. A profecia nada mais é que um aviso para que não aconteça, para que haja a prevenção daquilo. Deus revela as profecias para elas não se cumprirem. Então, se chegar para o Thiago e falar: Thiago, não boto dentro daquela luz. Thiago, não boto dentro daquela luz. Ele pegar, botar e levar um choque, a culpa não é minha, né? E isso vai ser uma profecia, porque eu tô avisando a ele pra que ele tome atitudes para que não aconteça. Exatamente, não quer dizer que a Natália é Nostradamus que ela preveu. Ela já saberia a consequência daquele ato, só que quis nos alertar. Pois é. Então, vai. Então foi mais ou menos o que o Chico quis falar, durante... e essa fala dele, gente, é durante um pinga-fogo que aconteceu. De repente o Thiago vai editar, e bota em um videozinho que de vocês verem. Exatamente, ah, é. É, o que ele fala é que se nós não tivéssemos guerra, se nós conseguíssemos conviver Guerras em naturais, paz sim, e tudo não. isso, a gente atingiria essa evolução mais rapidamente. Só que, peraí, será que a gente precisa mesmo pensar nessa questão de data limite para pensar em evoluir? Não depende se tem uma data, se não tem uma data, o que o outro fala, o que o outro não fala. Depende o quê? De você, da gente. Depende de nós. Depende de nós. É isso aí, porque evolução, esse processo que a Terra vai passar, ele não vai ter um ponto lá, Deus colocou um dia na agenda e falou assim, é hoje. É, é hoje. hoje. Que, que a evolução vai acontecer. <risos> não, é um processo. É um processo. É um processo, então, a evolução é constante, a gente não precisa pensar. Será que a Aruba é esse processo? <risos> <risos> <risos> Nossa. Mas, desculpa se você estiver assistindo isso. Não, se você estiver assistindo isso, imagina! A vai gente já, eu, já, gosta já, muito do vídeos, mas a gente pede desculpa por essa piada infame, que é típica de um de provas de né? Vocês. Mas, então, a gente não precisa ficar pensando nesse processo, nessa coisa. A gente tem que se melhorar, porque a gente quer ver melhor e refletir no mundo. Então, se a gente se torna seres humanos melhores, logo, por tabela, o mundo vai melhorar também. E a gente não precisa se preocupar se nós seremos os exilados da Terra. Igual os islados de capela. Hum, Thiago, explica isso aí. Como que funciona essa parada? Você não sabe quem são os islados de capela, Natália? Sei, né? Mas eu tenho que perguntar pra vocês só também. Entendeu? Galera, os islados de capela vocês podem encontrar melhor numa obra chamada A Caminho da Luz. E lá explica um pouco melhor esse processo, O que aconteceu o quê? Capela é um planeta da constelação de Capela. É. Oh. O que aconteceu? É, Capela evoluiu. Né? Então os espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução de Capela foram enviados para um mundo um pouco mais inferior, onde eles pudessem ajudar intelectualmente, moralmente, talvez, o povo daquele planeta, também conhecido como Terra. Entendeu? Então tem muita gente que tem medo desse processo de acontecer. Tá? Então, Thiago, o que aconteceu lá em Capela está acontecendo com a gente? De fato, está. Mas, é o que a gente falou, a gente não precisa se preocupar Meu Deus, eu vocês lá na da Terra, eu preciso melhorar Não, você tem que melhorar por uma vontade de ser melhor Não é por medo de ser enviado para o outro planeta Nem porque a data limite está chegando Pois é, então de repente, por isso, de repente por estar tá acontecendo essa mudança aos poucos Que a gente vê tanta coisa ruim e ao mesmo tempo tanta coisa boa também Pois é, a Terra tá uma bagunça, né gente? Não é só o cenário do IEC Teve terremoto no Chile Tá tendo crise de migração, Teve da aqui Europa, no também. o terremoto é. chegou aqui no Brasil também, Tá tendo ventania, chuva de granizo, é, enfim, muitos problemas acontecendo, é, as pessoas intolerantes e tudo isso, muita coisa acontecendo. Então, isso é um sinal de que a Terra está passando por mudanças? Claramente. Mas a gente já consegue ver nesse cenário as pessoas reagindo de maneiras às vezes até muito diferentes. Que se você encontrar lá na Gênesis, a obra básica, na última parte da Gênesis você encontra a parte da geração nova. Hum. Mas e essa parada de era... E essa parada de geração nova? De um onde como é que é isso? Se você for na Gênesis, o último capítulo da Gênesis fala um pouco, ou bastante, sobre a geração nova. Que nada mais é que espíritos, vamos dizer, mais evoluídos, que estão reencarnando na Terra, que vão reencarnar na Terra. Para ajudar a gente nessa transição monetária, para poder alavancar são espíritos que já vêm com pensamentos diferentes, os pensamentos mais progressistas. Como a doutrina espírita é uma doutrina de vanguarda, as obras básicas, elas dizem pra gente que a cada mudança, a Gênesis especificamente diz que a cada mudança de geração vão reencarnando esses espíritos para auxiliar nas mudanças de paradigma. Então sempre vão ter, nos momentos de mudança, de transição do planeta, esses espíritos auxiliando com os pensamentos progressistas, para que essa mudança se dê de uma maneira um pouco mais sutil. Não como era no passado, com pois guerras é. e tudo isso Então assim, como a gente tá vendo muita galera pro mal A gente também tá vendo gente muito pro bem Então de repente podem ser esses espíritos ou mesmo as pessoas da terra Que né? já evoluíram Que estão evoluindo É isso aí a gente não quer deixar ninguém desesperado nesse momento, mas pode ser a sua última chance nesse planeta, meu querido e minha querida. Gente, aproveita, vai que é a última, meu Deus do céu, ferrada. Mas não faça disso o seu motivo pra ser melhor. Mas não faça disso o seu motivo pra ser melhor. Seja melhor porque você deseja ver um mundo melhor, porque você deseja se melhorar e melhorar o mundo onde você vive. E talvez você reverta esse quadro, olha aí que bonito. Olha que legal. São ônibus aqui. Agora a gente tem problema com o transporte público passando aqui, galera. Porque a federação fica perto de uma avenida. São os espíritos bons chegando. De ônibus. Entendeu? Porque tá acabando o nosso vídeo. Chegando ao final do nosso vídeo, mas a gente tem algumas coisinhas pra falar pra você ah, ainda. Ainda ah, então, não, você está no canteiro de obras. Tem que deixar o EPI até o final. <risos> então, galera, a gente queria. <risos> é. ruim. Chegamos ao final de mais um AVT e a gente queria mandar um grande abraço. Um grande beijo para as galeras que nós encontramos na Combrage Sul. Foi muito legal ver vocês e pra vocês e a Natália pode falar. Foi muito legal, a gente até lançou um videozinho no Facebook, né Thiago? No tá no YouTube também. No YouTube também. Que a gente fez lá rapidinho na Combrage. Só que a gente esqueceu de falar o mais importante. É que eu não sei se vocês sabem, quem assiste a gente, mas o IE surgiu. Graças à Combrage. Em 2013, é, Edson. Em 2013. Em 2013, na Combrage Centro, lá estávamos nós pela primeira vez reunidos, e lá surgiu a ideia de fazer canal Ié. Yeah. Na verdade, nem, é, nem é, né? É. Surgiu a ideia de fazer uma coisa legal para poder estar divulgando o Espiritismo, e foi graças a projetos realizados na Combrage. E nessa Combrage Sul, o pessoal de cada estado também se uniu para poder estar organizando projetos pensando em projetos para os, seus, para os seus estados, se reuniu para poder estar pensando em projetos para os seus estados. Então a gente quer deixar o um recadinho que o IE, yeah, se você acha legal, se você não acha legal, mas o IE yeah está aí, tá firme e forte, indo devagarzinho, tentando mostrar o melhor que a gente tem para vocês. Então se o seu estado também fez uma programação legal, projetos legais, Vamos firme que dá certo, gente. Vamos firme que dá certo. E yeah, é, espiritismo de jovem pra jovem, jabá maravilhoso. Agora, <risos> galera, é... Então, a gente chamou estar tá, com vocês no encontro. A gente ficou muito feliz, tem muita gente que conhece a gente. É muito legal ter esse retorno de vocês. Então, curta, compartilha e comenta, entendeu? O avião... Nossa senhora aparecida! Por que, é que você está gritando? Muita compartilha, comenta Manda sugestão de tema O que vocês estão achando, o que vocês não estão achando Exatamente, porque assim a gente consegue construir um canal melhor A gente gosta muito da galera que comenta nos nossos vídeos A gente sempre tenta dar o um retorno pra vocês é. E se tiver dúvida, questão, comentário, crítica Manda bala nos comentários Vou falar com vocês até Daqui a pouquinho a gente não demora muito pra poder acabar o nosso cenário E a gente volta com umas coisas bem legais Com temas curiosos Nos vemos no próximo IEVT! Yeah! três e eu, assim. vai, vai. Oh, de fazer <risos> <uma coisa. risos> um dois três vai Pera. um dois três vai